a Volvo não produz simplesmente veículos, ela cria soluções de transporte, porque a Volvo está sempre em parceria com os seus clientes, por isso pode atender sempre as suas necessidades. A mais avançada tecnologia no mar, terra e ar, porque o mundo não pode parar. E em qualquer parte do planeta, a tecnologia Volvo trabalha para seu conforto e segurança. O resultado de todo este investimento é seu. E mais uma vez, a Volvo supera as expectativas e lança o B12B. É a tecnologia mundial Volvo, trabalhando para que você tenha o melhor e mais moderno ônibus do mercado. O B12B é o recebeu na Europa o Prêmio de Melhor Ônibus. Um produto concebido por quem sabe que a confiança só se obtém oferecendo experiência. Experiência de um dos líderes mundiais que fabrica ônibus há mais de 70 anos. E nós trabalhamos para a sua realidade. Não poupamos esforços para que você tenha o melhor. Por isso o B12 foi testado na América do Sul por mais de três anos. Avançado e seguro. Confortável e lucrativo. Arrojado e confiável. B12B não é apenas mais um ônibus. É uma solução de transporte. É a solução do um povo.